What's up guys? Já fiz um vídeo falando sobre coisas que me surpreenderam morando no Brasil E hoje eu quero gravar um vídeo e falar um pouco sobre o que não me surpreendeu morando no Brasil Coisas que eu já tinha ouvido, ou estereótipos que são verdadeiros, então vamos lá A primeira coisa é mostrado nos filmes, nas séries Muitas pessoas falam isso sobre o Brasil, que as pessoas não usam muita roupa na praia para as mulheres isso significa que as biquinis são pequenos e para os homens é as sungas que são pequenas também antes de conhecer a Michelle eu já sabia eu também viajei com ela para algumas praias na Ásia antes de vir para o Brasil e eu percebi bem rápido que ela usa um biquini bem pequeno então isso confirmou o estereótipo que eu tinha sobre sobre as mulheres brasileiras, a maioria delas usam bikinis pequenos e mesmo assim no Brasil tem diferença entre bikinis. A bikini que Michelle usa é bem maior do que Alguns que eu vi nas praias no Brasil, mas todos são menores do que as pequeninas daqui dos Estados Unidos. E sobre os homens, eu sabia que eles usam songas, mas eu achei que foi a maioria dos homens, mas isso é meio verdade, foi mais metade que usam Uh, sungas e metade que usam mais shorts compridos. Pelo menos onde eu fui, no no Rio e as praias do Paraná e Santa Catarina. Talvez no Rio tinha mais do que no sul, mas mesmo assim era menos homens usando sungas do que eu achava. a próximo é um assunto mais delicado, porque é sobre o político aí no Brasil. Americanos têm um estereótipo e preconceito sobre os países na América do Sul por causa das notícias que passam aqui falando sobre a política aí. De vez em quando eu tinha ouvido algumas notícias sobre o Brasil, a Argentina, os grandes países na América do Sul que têm dificuldade, que têm problemas com o político. E não é que nos Estados Unidos não temos problemas com a política. Nos Estados Unidos é mais escondida do que no Brasil. As pessoas Geralmente não sabem o que está acontecendo Porque os políticos escondem as coisas Mas no Brasil é mais na frente, na sua cara Então isso não me, me surpreendeu sobre o Brasil Eu sabia que tinha problemas E isso não é para falar algo mal sobre o Brasil Porque tem corrupção no mundo inteiro Cada país tem corrupção Mas isso é algo que eu pensei sobre o Brasil e no fim era verdade e, e é só isso. A próxima coisa é sobre a natureza no Brasil. Quando eu vi imagens do Brasil, quando eu vi vídeos sobre o Brasil, sempre passa vídeos mostrando ou a floresta amazônica, ou as praias do Rio de Janeiro, no, do norte do país, ou uma ilha com água bem clara. Uh, então eu sabia que o Brasil era um país muito lindo. Não me surpreendeu quando eu cheguei e me apaixonei pelo país, pela natureza. Eu cheguei no Rio de Janeiro de avião e era muito legal ver toda a natureza, todo o verde que que você passa quando você entra no Brasil. Então, isso não me surpreendeu. A próxima coisa é mulheres. Então, mais um assunto delicado, né? É outra coisa que os americanos têm estereótipos: que as mulheres do Brasil são muito lindas, que elas usam roupas pequenas. Então isso, isso não é verdade, só na praia, né? Geralmente os americanos acham que os brasileiros são, tipo, bem exóticos um mistério, uma coisa assim. Então não é uma novidade que eu acho as mulheres do Brasil bonitas as mais bonitas no mundo. eu não só tô falando isso porque minha aliança é brasileira. Eu tô falando de verdade que eu acho que... Eu já fui para bastante lugares no mundo e eu tô falando que as mulheres do Brasil são as mais bonitas, então... Então não sou mentindo só, só porque vocês são brasileiras, tá? E também quando eu conheci a Michelle, tipo, só confirmou esse estereótipo para mim. E a última coisa que não me surpreendeu é as favelas no Brasil. A maioria das notícias que passam aqui nos Estados Unidos estão falando sobre as favelas. Um, ou por causa do Copa do mundo dois anos atrás, os jogos olímpicos que vão acontecer aqui num numa, dois meses, mas também nos filmes, nos séries. É bem comum ouvir sobre as favelas e sobre o que acontece nos, nas favelas. Então, quando eu cheguei no Brasil, eu sabia que tinha favelas. Acho que a única coisa que me surpreendeu é que quando passam as notícias aqui, elas normalmente falam sobre Rio de Janeiro e as favelas no Rio. E tem um, videogames que, que tem mapas com Rio de Janeiro, as favelas do Rio, infelizmente as favelas são grande parte do, do, do país, então eu falei no um outro vídeo que eu assisti alguns filmes brasileiros que, que mostram as favelas, infelizmente eles são os filmes brasileiros mais conhecidos aqui nos Estados Unidos, então por isso as pessoas daqui conhecem as favelas. Então é isso gente, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo e tchau tchau! Oh, oh, oh, oh, Você quer escrever essa frase para não esquecer da é aqui! Eu vou esquecer com certeza, mas tudo bem.